Já que diz uma rima, tecnicamente falando, né? Tem o pessoal que costuma falar de rima pobre, que seria uma rima com o mesmo, mesmo tipo de. com a mesma classe gramatical, assim, né? Tipo, por exemplo, com um o verbo. Estou aqui para rimar. Mas antes disso, preciso falar. Então, tipo, são dois, dois verbos, né? Eles chamam isso de rima pobre. Pô, as palavras têm sintonia conteúdo momento que eu tenho a ver com esse momento que eu estou ou não tenho a ver com esse momento da vida isso é um momento, o que eu tô falando é uma coisa é, atemporal né? Que em qualquer tempo isso seria relevante então a partir da técnica que a gente, a gente falar aqui de algumas técnicas no final a gente tenta produzir uma coisa relevante para nós aqui em conjunto a cada passo no compasso eu ganho o mundo a cada passo meu espaço é conquistado